O posto verme gigante é exposto em uma feira de ciência na Itália. algo de errado com esta jovem e o que ela faz com seus amigos irá te surpreender. O objeto em forma de disco sobre uma cidade, criatura gritando em floresta, entidade misteriosa captada durante a exploração urbana e muito mais. Mas antes, já vou deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as as nossas notificações na tela do seu celular. O vídeo a seguir foi registrado durante uma exploração em uma casa abandonada no Japão. Nas imagens, vemos a captação de uma entidade mirim branca e pálida como alguém cuja alma já se foi. Seria ela de fato um fantasma uma menina que por ali passara? E o que ela fazia naquele ambiente de desolação? No Japão, um grupo de amigas foram passar os dias em uma casa totalmente isolada localizada no centro da floresta de Aokingahara, e lá foram elas animadas e se descontraindo. <tos> <A>. <tos> Em um quarto, elas encontraram algo estranho. Sim, um espelho triplo. Curiosas começaram a filmar e se aproximar do objeto sem fazer ideia do que havia por trás dele. Parece que a jovem ficou hipnotizada ao fixar os olhos em seu reflexo no espelho. Ela foi com aquele objeto cortante em mãos. E lá foram elas atrás da amiga, mas essa foi a pior decisão e para algumas, a última decisão que tomaram em suas vidas. tá tchau, Como nos filmes de terror, apenas uma restou para contar a história. <risos> <risos> O casal estava trafegando por uma estrada congestionada durante a noite, quando de repente uma luz misteriosa surgiu no céu. Diante das imagens, eles passaram a acreditar que só poderia se tratar de um ovni, mais precisamente, um disco voador de origem extraterrestre. Ah, que porra! Oi, maldito caminhão! Maldito caminhão do demônio! Que merda! Brian, não tenho a Brian está cerca! Brian, bonito, imagina te que m****. Que del celular se O objeto é grande demais para ser um drone e a todo momento a nave parecia estar estacionada. De um outro ângulo, ele é visto mais uma vez pairando sobre a cidade. No momento, não temos informações precisas sobre o avistamento, mas de fato pode se tratar de um objeto de origem extraterrestre. Um homem estava dando um passeio pelo bosque que cerca sua casa, quando de repente começou a ouvir um gemido assustador, como o de um porco gritando ao ser abatido. achando ser algum animal precisando de ajuda, ele seguiu o barulho até que se deparou com algo assustador. acabou de descobrir o que é esta coisa, e essas imagens passou a ter na televisão, o que aumentou ainda mais o medo da população local, na sua opinião, o que seria esta coisa horrenda? vemos imagens que viralizaram nas redes sociais nesses últimos dias. Aqui vemos o que seria um verme gigante em exposição em uma feira científica de uma universidade na Itália. Criatura semelhante já foi vista na franquia o ataque dos vermes malditos. Um verme deste porte poderia engolir um homem em poucos segundos, alguns de seus dentes são tão grandes e pontiagudos que podem inclusive perfurar e atravessar um homem. Es Brian está acá cerca